Eu hoje queria aqui agradecer publicamente ao Vítor Santos, ao Sr. Presidente do Metro. Nós sabemos as conversas que tivemos, sabemos as dificuldades que encontramos e o Sr. Presidente foi uma ajuda extraordinária para uma medida que ficará para sempre. Minhas senhoras e meus senhores, valeu a pena. Valeu a pena e agradeço também à Senhora Presidente da nossa área metropolitana tudo aquilo que fez e tudo aquilo que ajudou, porque hoje temos 70 mil pessoas em Lisboa que não pagam transportes públicos, 70 mil pessoas, é mais de 10% da nossa população. E veja ali o engenheiro Faustino que trabalhou também lado a lado todos os dias para que isto acontecesse. Mas sinceramente, um grande, grande agradecimento àquilo que foi o trabalho que fizemos e ao seu apoio sempre incondicional. Hoje somos das poucas cidades na Europa, capitais que têm transportes públicos gratuitos, temos a cidade de Luxemburgo, temos Tallinn, temos em Malta, mas não se compara com a dimensão da nossa cidade e esta medida não terá recuo, esta medida é para o futuro, é uma medida da descarbonização da nossa cidade e essa medida não terá recuo porque os investimentos estão a ser feitos, estão a ser feitos para que os transportes públicos gratuitos sejam cada vez mais e melhores para a nossa cidade e sem que isto implique aquilo que muitos pensavam era que não haveria investimento, o investimento está aqui, está no metro, está na Carris todos os dias todos os dias vamos continuar esse investimento, mas o metro está em franca expansão e muitos sabem aqui que em certos momentos uh, certas dessas opções não mereceram uh, o meu aplauso. Mas também todos sabem aqui e hoje sabem no bem que o Presidente da Câmara de Lisboa assume as responsabilidades e assume essas responsabilidades por inteiro, assim como fiz ontem sobre a Jornada Mundial da Juventude. E a minha responsabilidade, Vitor Santos, é ir para a frente. Estou consigo, estou com o metro, vamos para a frente, é muito importante para a cidade.